Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Deus enviou Seu Filho amado Para salvar E perdoar Na cruz morreu Ele vive Eu posso crer because Eu Please, I'll be Ele vive, está Viva está em nós Ele reina Ele vive Ele vive Sobre mim Sobre ti ele Sobre mim Sobre sempre vives Deus eterno Deus único Incomparável Ele vive Ele vive ele venceu a morte, morreu, morreu mas venceu a morte, e ao terceiro dia ressuscitou, e diz a palavra de Deus que hoje ele está à destra do Pai advogando a minha causa, advogando a sua causa, você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um desses que adorou a Deus agora com essa canção, não é religião, é relacionamento, ele faz toda a diferença, e ele deseja que você tenha essa vida essa vida em abundância, pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza se você está sentindo algo diferente agora, é porque Talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração Abre, abre a porta e deixe Ele entrar Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo Repita para mim, Senhor Jesus Me apresento diante de Ti nessa hora Eu quero essa vida pulsando dentro de mim por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade Entra em meu coração Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo Te dou a minha vida, te dou meu coração Obrigado Jesus, por tua vida em mim Assim eu oro, no nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância Essa vida que só tem, quem possui um relacionamento com Jesus Cristo Ele vive